Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Paranaguá e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos ver coisas de mudança! Eu não havia comentado aqui porque... Não havia comentado, mas eu vou me mudar desse apartamento onde eu moro. Vou me mudar basicamente porque ele tá pequeno pra mim. E eu tenho vontade de fazer algumas coisas, alguns projetos que envolvem espaço. Então eu achei um apartamento bacana e eu vou me mudar. Vamos ver como vai ser, porque... Não sei, sabe? Nunca... Eu fiz uma mudança uma vez, não sei o processo daqui, porque eu vim com duas malas só e agora eu tenho caixas. <risos> Esse dia, além das coisas, tá? Eu já tô muito melhor da, da, da vacina e eu preciso tomar café agora de manhã e... Tô tentando respirar pelo nariz pra parar de fazer dentro do vídeo, sabe? E é isso. Agora já é um pouquinho mais tarde, 10 horas eu vou tomar café e... Depois eu volto aqui para falar com vocês. E a mudança, as coisas, os empacotamentos eu vou fazer à noite. Tá? Tchau! Olha o que temos hoje. Uma coisa que eu já deveria ter feito ontem é um abacaxi. Tadá! <risos> ontem, hoje, o, a dieta necessita de um abacaxi, então a gente vai ver como descasca o abacaxi. Ou melhor, senhores? Ai, mas a minha cabeça também ainda não pega. Ah. Melhor. Então tá, senhores. Acho que agora dá pra pegar a minha cabeça, né? É... Já esqueci como corta, <risos> eu sei que a gente corta o bumbumzinho dele e a coroazinha, né? Vamos cortar um pouquinho mais, certo? Então, aí agora a gente vai descascar ele assim, nas laterais. Quem me ensinou isso foi a minha amiga Joana. Muito igual ela fez, mas tudo bem. Hum. Isso. Hum. Hum. É muito docinho. E aí Vamos levá-los Para Um, um tapoer E esse Veradinhos Geladeira Sem te pingar Então Detox de hoje Pronto, vamos bater eu tô dando uma sofrida com bater aqui, sabe? Porque Tá mais potente Vamos lá Tem que cozinhar proteína agora de manhã também. Hoje eu tenho que comer dois ovitos Cadê a mulher? tava aqui? Aqui estamos. E vamos beber. Hoje eu não coloquei limão. Tinha que colocar limão, mas eu não tenho mais limões. Então eu vou ter que procurar. Eu vou comprar hoje limão. E as coisas que faltou. Tchau, vou trabalhar. Até mais. Dá pra Pfizer? Tá passada? Tá passando. Ó, tá passada com a minha salatine. Michelle tá aqui pra me visitar. Michelle vai embora. Tchau, Michelle. embora é. daqui a pouco. Daqui a pouco, não, domingo. Daqui três dias. Olha, tá passando. É, é da Pfizer? É da Pfizer, da Emerson. <risos> e olha o que deu aqui. Uma espinha. Que não é da pfizer É minha mesmo. E isso foi por conta do abacaxi. Ou o ângulo da pessoa, né? Assim. E aí? A A Eu... minha irmã ela tira foto assim, ó. <risos> Tudo bom. Tchau. A gente tá numa fila. Olha, olha as comprinhas. Comprinhas. Limões. Tomate. Tomini. Cenoura Cenoura Abacate okay. E? Os uh, matinhos cabeludinho Isso legal. 50 reais E um papel de cagar saco. Vamos fazer uma, uma outra tour aqui Nossa, eu tô lotado. Ai, olha isso que legal Eu achei tão legal É uma geladeira ah. Final do dia não gravei muito para vocês, Michele passou aqui, eu acho que eu mostrei isso Se eu não mostrei, Michele passou aqui Olha o que temos um, Temos muitas coisas Então aqui tinha algumas coisas, eu removi daqui Então já temos pequenas caixas, e caixas que eu consigo carregar assim Então tem ó, dois palmos por um palmo, então são caixas pequenas, eu tô pegando essas caixas realmente no lixo aqui da vizinhança então tem poucas caixas no total, até o momento tem oito então eu já removi as coisas daqui todas em caixas, as, as coisas daqui aqui aqui tem uma caixa de eletrônicos ali é a parte da maquiagem meio que tá finalizada, só precisa tirar aquele sinal de love Aqui umas outras caixas também, então tem poucas coisas. Então, algumas coisas daqui eu já retirei do quarto. Então, aqui em cima do guarda-roupa, ficavam umas caixas aqui. Então, aquelas já foram removidas, aí aqui só tem caixa vazia mesmo, pouca coisa. Uh, e aqui também, vazio. Vazio não, tem essas coisas aqui que eu vou remover. Aí também tem que remover as coisas daqui... Uh, e aí é isso Meio que o principal de coisas Eu já removi Então Vou deixar organizado Meus amigos podem me ajudar Eu sei que se eu precisar Posso contar com eles Mas não queria, queria tentar fazer sozinho Então eu vou tentar Né E é isso, tô fazendo minha batatinha Acabei de fazer o meu smooth Aqui E por hoje é só te vejo amanhã. Tchau, tchau.